E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cordinho E dessa vez galera, pra você que gosta de Clash Royale já tá puto Porque não ganha nenhuma lendária E sem lendárias eu jamais serei um lendário Não, não é assim Hoje eu vou trazer pra vocês o melhor deck Pelo menos um dos que eu estou adorando Mano, deck muito bom para você conseguir aí um bom resultado de troféus Melhor deck, enfim Mas você vai ter que estar tá aí, já ter alcançado pelo menos a Arena 7 Pra você ter esse deck completo, porque eu vou utilizar nesse deck o GG Real, beleza? Você vai precisar do GG Real se você quiser subir troféus atualmente. O GG Real tá muito bom, velho. Ele tá combinando com muita estratégia e ele vai encaixar assim. Perfeito! Nessa estratégia aqui. Mas antes, vocês estão vendo aqui, eu quero garantir uma lendária hoje de graça. Só pra provar que esse jogo não é Pay to Win. Atlantic. Treta as bem plantede. Aí já começou a treta. Aí já é treta aqui, ô tio! Aí já é treta, mano. Porque dizem que esse jogo é peito. Mas eu já consegui uma lendária grátis aqui. De 12 mil lendárias, eu tenho uma grátis. Mano, mas vamos lá. Eu tô aqui com vários baús pra gente é, abrir. Pra ver se eu consigo alguma coisa legal com vocês Mano, eu queria um lançadores Sabe, aquela carta épica nova Eu tenho ali no nível 2 ainda, velho Nível 2, tem aqui pra comprar Mas é dois Paulo mano 2 mil de ouro Esse mineiro é... vai ficar por nível 2 o meu Esse é o deck que eu quero mostrar pra vocês Depois eu vou explicar como ele funciona Mas, vamos abrir alguns baús aqui Antes, só pra dar uma graça no vídeo Só pra dar um, um berimbau Nada, nada, nada Esse baú tá <risos> nada dele, vamos nada. mais um, nada, nada, nada, mais nada e mais nada, ótimo, sempre nada. <risos> baú da coroa nunca vem nada pra mim, vocês já sabem, vocês que me acompanham sabem que não tem nunca nada no meu baú da coroa, então vamos abrir aqui pra, não ver, que, pra ver que não tem nada, nada mais nada nada, nada, nada, nada, nada, nada nunca no meu baú da coroa. Agora vamos abrir o baús de ouro pra antes, pra finalizar com aquele baú mágico ali, onde eu quero lançadores. Mano, meu espírito de gelo tá quase nível 11, enfim Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nível 11 sem gastar nada, viu, galera? Eu não comprei... Ah, não, comprei alguns baús, sim. Não, mentira, sou... Não, não sou não, sou gente boa. Mano, vamos abrir, então, mais baú. Cala a boca, gordinho, você está conversando demais e não está abrindo baú. E eu quero saber é o do deck, mano. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada. E mais um pouco de nada. E para finalizar, um baú mágico que eu tenho muitas esperanças, mas ele não vai vir nada. <risos> nada. 789, 12 espíritos Gelo show. Esqueletinhos, nada, nada, mais um pouco de nada, 13 magos, é quase nada. Ó, duas cartas épicas, show, mas agora não vai vir carta épica, mano, se liga. Duas X-Bestas. Melhor carta épica, mano. Eu nunca ganho nada! Uh... Se você está na mesma situação que eu, que nunca ganha nenhuma carta lendária, mas você não tem a mesma situação que eu ao mesmo tempo, que já gastei uma grana fodida com esse jogo aqui vou mostrar pra vocês esse deck aqui galera, deck de corredor com gigante real principalmente, o meio de campo ali que vai ser a valquíria, pra combater tropas aéreas eu coloquei os servos, o zap né, que é o choque pra combater tanto em qualquer estilo de ataque, o Goblin também pra matar aqui aquele corredor inimigo, pra matar aquele mineiro inimigo o Coletor de Elixir que você tem que saber utilizar se você quer ser um bom jogador de Clash Royale aí, mano você tem que saber a hora certa de utilizar e eu vou mais ou menos passar pra vocês hoje, e o Espírito de Fogo também pra combater algumas estratégias aéreas, mano, mas aqui principalmente coloquei o Espírito de Fogo no lugar o ideal pra esse deck aqui, que é o que eu uso, seria isso daqui, ó a Princesa no Lugar do Espírito de Fogo mas pra esse deck aqui eu coloquei o Espírito de Fogo ao invés, por exemplo, da, da Arqueira porque o Espírito de Fogo funciona melhor naquilo que eu quero do que as Arqueiras ou alguma outra tropa no lugar da Princesa Pra substituir a Princesa nesse deck O ideal seria Espírito de Fogo Ou talvez, em algum caso, se você souber manjar aí é, Do Espírito de Gelo, utilizar o Espírito de Gelo Vou mostrar pra vocês aqui as minhas duas últimas partidas Usando esse deck, não usei nenhuma lendária Contra jogadoras que estão aqui na Arena Lendária, mano Vou mostrar pra vocês então, vamos assistir junto comigo aqui Vocês vão entender como funciona o deck Olha só, eu vim com o Coletor de Elixir na mão, mano Então isso é uma grande vantagem pra mim Porque eu posso colocar no Coletor de Elixir no final um para estimular o meu, o meu adversário a atacar vocês viram que ele também tinha o coletor de elixir mas ele colocou primeiro o que acaba sendo prejudicial então você vai esperar se você já vir com o coletor de elixir na mão vai esperar para colocar ele no último segundo para você estimular ele o seu oponente a começar o ataque porque se você tem corredor no seu deck vocês vão notar que o Corredor, ele é uma carta muito forte pra contra-ataque, principalmente quando você tem Valkyrias na sua estratégia. Então, se você coloca ali a Valkyria pra defender e depois você coloca o seu Corredor pra combar com a Valkyria, é um excelente combo de contra-ataque e vai arrebentar o seu oponente. É um combo manjado? É, mas funciona até hoje, mano. Corredor com Goblin funciona até hoje, então, realmente, é, vale muito a pena você utilizar, véi. Então, vocês podem ver ali, o meu adversário tá colocando coletores de Elixir e eu tô juntando Elixir, consegui dar um certo dano. Ele tem o, o a fábrica de, de, de Espíritos de Fogo ali, que é uma carta meio chata, além disso ele tem o um Mineiro, que também é uma carta muito chata, mas eu já esperava pelo Mineiro já tava com meus Goblins na mão, e coloquei o meu Goblin exatamente na hora que ele saiu o Mineiro dele, então o Mineiro dele nem construiu o meu Coletor de Elixir, veja bem, o combo de, de Valkyria com Corredores funcionando agora, porém, ele tem uma carta que é muito counter desse meu deck, que é o Mini P.E.K.K.A é muito forte, porque ele mata meu, meu Corredor muito rápido, e mata o meu Gigante Real muito rápido então, veja bem que os Espíritos de Fogo eu coloquei ele para dar um counter Naquele, naqueles guardas do oponente Foi excepcional Depois eu coloquei ali os goblins para matar a mosqueteira E coloquei meu gigante real Só que ele estava muito sem elixir Ele colocou aquele veneno, perdeu muito elixir E perdeu a oportunidade de tentar matar ali O meu gigante real O meu gigante real deu muito dano ali na torre dele Veja que eu sou nível 11, mas eu estou encarando um, um, um nível 10 Que tem algumas cartas mais fortes do que as minhas Por exemplo, o coletor dele é nível 9 E o meu é nível 8 Então veja bem que não é uma batalha muito é, desregulada regulada, assim, no sentido que eu sou muito mais forte do que o meu, meu oponente, veja bem o meu gigante, ó, o meu, meu gigante, mano, veja bem o meu, o meu corredor chegando lá, dando umas porradas, morrendo os guardas do oponente, mas, olha só, o meu contra-ataque agora com Valkyrias, com a Valkyria, né, no caso, Espíritos de Fogo, e o meu gigante real lá na frente agora a minha Valkyria minha, minha chega lá na frente mata os guardas do meu oponente e eu ainda consigo, eu já consigo levar a primeira torre do meu oponente ali ele tem mosqueteiro, as cartas raras dele são todas de nível 9 mano, então você veja bem que é um deck realmente muito forte ele colocou ali o seu é, mini peca pra tentar bloquear o meu combo de Goblin com Corredor, mas me, veja que o, o Goblin com Corredor e o Espírito de Fogo bateu lá e tirou quase mais da metade da vida do, da, da torre dele mano, e essa partida vai finalizar finalizar com um 1 a 0 para mim, conseguindo counterar muito bem, sabendo utilizar na hora certa ali o meu coletor de elixir, usando o meu, meu contra-ataque na hora certa com o meu corredor, com o meu gigante real, eu ganhei desse cara aqui que não era muito mais fraco do que eu, na verdade, a única vantagem que eu tinha sobre ele ali seria mais ou menos a quantidade de HP nas minhas torres e o dano delas, que é um pouquinho mais, mais alto que a dele, que ele é nível 10, mas fora isso, uma batalha é bem pau a pau, eu, absolutamente, sem nenhuma lendária, conseguindo ganhar partidas aqui na Arena Lendária. Mais uma pra vocês, dessa vez um 2x1 contra esse cara aqui, ó que veja bem, tem o, aquele deck famoso de Gigante Real com Mineiro. Ele também tem Mago de Gelo, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que realmente dá pra você ganhar, dá pra você subir... Com cartas comuns e cartas raras Cartas épicas apenas, mano Não precisa de muita coisa pra você ser um bom jogador Precisa de você treinar, precisa de você ter uma, uma dica, uma, Algumas dicas como essas que eu tô dando E olha, mano, essa partida contra um nível 11 Muito mais forte do que eu Esse cara sim, na verdade, ele é muito mais forte do que eu Todas as cartas lendárias dele são nível 3 é, As cartas raras dele eles São nível 8, igual, iguais às minhas Mas, veja bem que esse cara, realmente, ele é, não é muito mais forte do que eu, mas ele é mais forte do que eu. E mesmo sem cartas lendárias, eu consegui ganhar dele, velho. Veja bem, mais uma vez, usando aquele combo clássico de Valkyria com o Corredor, cheguei lá, quase quebrei a torre dele, mano, apenas com esse combo simples. Veja bem, vocês que não estão entendendo muito bem, eu recomendo que pausem o vídeo, vá devagar para vocês entenderem, ok? É, eu sofri bastante nessa partida, porque esse cara, ele era muito forte. Essas lendárias de nível 3, aquele mineiro de nível 3, me deu muito trabalho. E conseguiu levar uma das minhas torres, mas é, eu consegui ainda assim uma boa partida contra esse cara. No início eu pensei que eu iria perder, porque ele tava me dando muita pressão. Aquele mineiro nunca morria pelas minhas tropas. É, pra você counterar é um o mineiro, eu recomendo você colocar ou goblins ou servos. Na verdade, os servos são opção melhores do que os goblins, porque eles não morrem pro choque. E se o cara tem o um choque, na maioria dos decks hoje em dia tem o um choque, é uma carta muito chata de você per o, o Goblin morre muito fácil pro choque. E é uma carta. É, uma, é muito chato quando isso acontece. Veja bem que eu conseguia. Derrubar a primeira torre dele muito rapidamente Mas eu tava com 600 de vida Na minha torre e eu já sabia que eu iria perder mano Então o que, que eu fiz? Ao invés de tentar Proteger minha torre, eu tentei Atacar a torre dele pra destruir Ela o mais rapidamente possível, porque eu sabia que Uma hora ou outra ele iria vir com aquele mineiro ali Igual ele tá vindo agora e destruir a minha torre Porque eu não iria conseguir matar ele Nessa situação eu fiquei meio complicada porque Eu tentei matar o mineiro dele Mas ao mesmo tempo ele tava vindo com uns, uns Bárbaros do outro lado e eu acabei levando muito dano Na minha torre, ele veio ali com um gigante real para garantir a, a torre dele e aí eu coloquei o meu o meu corredor avançado com os meus servos ali velho e eu consegui dar pouco dano mano pouco dano na torre dele mas aí eu fui dando pressão dando pressão porque eu sabia que ele estaria desesperado para não perder né velho então eu coloquei muita pressão para de fato é, tentar estimular o erro do meu adversário. Veja bem, aqui nesse caso eu não coloquei os meus Goblins, porque eu sabia que seria uma opção muito ruim contra aqueles Bárbaros, principalmente. Depois disso, eu joguei errado aqueles Goblins perto daquela, daquele, daquela fábrica de Espíritos de Fogo e a gente meio que foi, atacou desesperadamente no, na mesma hora, praticamente aí vocês vão ver, faltando 10 segundos eu consegui levar a torre dele, olha só a vida do meu gigante real, ou seja, foi a, exatamente o, o necessário aquele gigante real ali, pra destruir aquela torre dele, ele colocou o gigante real dele, que era a única carta, eu acho que ele tinha, que era um nível abaixo da minha o meu gigante era 11 e o dele era 10 e ele ainda assim conseguiu dar ali muito dano na minha torre eu ganhei, eu levei a torre dele no últimos, nos últimos 10 10 segundos de partida e acabei levando a batalha, mas veja bem, ele já tava com o Mineiro de nível 3 lá na minha torre, mano, então foi meio que jogar uma jogada arriscada jogar tão ofensivamente como eu joguei. Porém, esse deck aqui vocês vão ter que entender o seguinte, ele não é perfeito, ele vai sofrer muito contra decks de Double Prince, né, que é aquele deck com Príncipe das Trevas e Príncipe, é, Príncipe comum, ele vai sofrer muito mesmo contra deck de Spark porque você não vai ter nenhum meio de campo para combater aquele Spark, você nem tem nem nada aéreo muito forte pra matar Tal o Spark, então você vai ter que saber jogar bastante mas em, é, em geral contra decks de mineiro, contra decks de gigante real, contra a maioria dos outros decks se você souber usar esse deck aqui, você vai se dar bem mano, eu tô me dando muito bem, tô ganhando bastante batalha com esse deck, acho que minha média de 10 batalhas eu devo estar tá ganhando entre 8 e 7, 7 e 8 batalhas entre 10, então eu acho que tá indo bem, apesar de tudo é, eu não vou jogar uma aqui com vocês, porque já tá com 12 minutos de vídeo, eu já falei muita coisa aqui, já deu pra aproveitar muita coisa, senão o vídeo iria ficar muito grande e cansativo. Mas se vocês quiserem mais dicas, um pouco mais aprofundadas sobre esse deck, deixa aqui nos comentários, Fala o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão, tá aqui o deck, é, no caso, com os Espíritos de Fogo no lugar da Princesa. Se você tiver a Princesa, usa a Princesa, que ela vai funcionar melhor, beleza? Do que os Espíritos de Fogo. Talvez não melhor, mas elas vão funcionar muito bem também. Tá aqui uma dica com apenas cartas raras e cartas comuns, não tem nem carta épica aqui. Então, não tem desculpa pra você não ser um bom jogador. esse Só pra complementar, esse deck também funciona muito bem em torneio. Se você quiser utilizar, treinar aí no seu torneio... Vai valer a pena, então é isso Espero que eu tenha ajudado alguns de vocês com isso Me desculpe se o vídeo ficou demorado E se eu não me aprofundei né, como necessário em, algumas, em alguns pontos aqui Se vocês quiserem eu faço um vídeo com muito mais detalhes Sobre isso daqui, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, falou um grande abraço do gordinho Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal E se você está se inscrevendo agora Não se esqueça de marcar para receber as notificações No seu celular toda vez que tiver vídeo novo aqui Beleza? Então é isso, agora sim vou me decidindo de vocês Falou e até Próxima! Nossa, eu fui eufórico agora, né, mano? Ah!